Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje trago-vos um Try On Haul da Revolve, que é uma plataforma online onde vocês podem comprar variedíssimas marcas. Eu gosto muito desta plataforma porque tem marcas como Camila Coelho, Academia, Majorel, Lovers and Friends, LPA, como tantas outras que eu gosto imenso. Portanto, eu vou partilhar com vocês algumas coisas que eu recebi da Revolve, que eu escolhi, e estou muito ansiosa para experimentar, eu ainda não abri a caixa não me toquei em rigorosamente nada, eu acabo de, de chegar cá a casa e por isso, bora lá começar. Bem, vamos começar pelo primeiro artigo que eu escolhi vem assim embalado é um macacão todo em pele, vou abrir para vocês verem Uau! É lindo! Vem uma macacão assim, embaixo Aperta na perna. Estão a ver o género. E agora vou experimentar. E cá está o resultado deste primeiro uh, macacão. Ele é mesmo, mesmo giro. Só que eu tenho sempre um problema com estas compras na Revolve, que é o decote. É sempre muito aberto. Eu poria aqui um botão para não... Estão a ver? Falta-me aqui um botão porque senão eu vou abrir e isto abre muito. Só tenho um... Percebem? Falta-me aqui um top por baixo ou alguma coisa para me dar mais conforto. Mas ele é bem ajustadinho aqui na cintura. Eu encomendei um tamanho XS. Vou tirar daqui o, o telefone, que é o microfone. para vocês vejam atrás como é que fica. Ele é mesmo giro. E nos pés fica assim. <risos> Eu estou descalça. Eu efetivamente adoro. Acho que fica mesmo giro. Dá assim um ar mais roqueiro. E o facto da de, de pele ser a imitar, tipo, cobra, sim é, é tipo uma cobra, dá-lhe uma textura super diferente, eu gosto imenso. Ele é um XS, mas convém, eu como não tenho ombros, isto cai sempre um bocadinho aqui nesta zona. Mas eu acho que ele é mesmo assim, e fica bem. Uh, tenho só que arranjar aqui uma maneira de dar um jeitinho neste decote, porque depois não consigo usar. <risos> bem, eu gostei imenso desta peça, como podem ver. Eu acho que ela fica ainda mais giro ao vivo mas não gostei agora vamos ver outra este é da Academia eu adoro ai é lindo pronto os botões deste casaco são assim em mola ele tem um corte assim todo a direito, depois levei este cinto que eu adoro cintos, que é sempre diferente o cinto marca sempre a cintura eu adoro marcar a minha cintura é das minhas partes preferidas portanto é sempre aquilo que eu tento ao máximo dar destaque e pronto, ele fica assim, ele é também um XS, portanto, eu não tenho ombros, por isso as coisas vão sempre ficar ligeiramente aqui a descair um bocadinho no ombro, porque eu sou mesmo muito estreitinha de ombros, então fica muito difícil para mim um, vestir qualquer coisa um, que me assente perfeitamente nos ombros. Portanto, podemos usar assim mais aberto e ficar assim este género, ou então podemos fechá-lo todo até cá acima. Eu sou mais tímido de deixar aberto, muito honestamente. Não, definitivamente assim para mim não funciona. Para mim é definitivamente mais isto. Acho que marca bastante bem aqui a cintura, fica ótimo. Sim, fica bem com calças de ganga, fica bem com calças beijos, castanhas, preto. Estes bolsinhos aqui também são muito giros. Ele não é extremamente brilhante. Eu gosto muito. Gosto muito de ver com ele, está aprovadíssimo. E agora vamos abrir o próximo... Este é da Majorelle, que também é uma das marcas que eu gosto mais, da, da Revolve, que está que tá disponível na Revolve. E eu adorei este body, adoro o tecido, ele é meio brilhante, é lindo! Taná, Mais um vestido, ele é mesmo muito giro. Eu acho que ele aqui em câmara parece mais encarnado, ele ao viver é assim mais rosa. Eu adoro a cor, é mesmo muito giro. E ele é assim em body, portanto fica sempre para dentro das calças. Atrás, abro assim. Aqui tem tipo um silicone, que é para ficar mais agarrado aos vossos ombros e não estar sempre a escorregar, sabem? Há umas camisolas deste género que estão-me sempre a escorregar nos ombros porque efetivamente eu não tenho ombros. Pronto, vou-me aproximar assim um bocadinho para que vocês consigam ver melhor o tecido. Ele é mesmo, mesmo, mesmo giro. Eu Adoro este tecido. Eu não sei se foi minha mãe que já teve uma coisa deste género há uns anos atrás, quando eu era criança, neste género de tecido, mas ele é... Pronto, todo ele... Bem, é mesmo, mesmo giro. E dá para combinar com calças de ganga também, com um look mais casual ou com uma coisa, umas calças, sei lá, de outra cor. Fica mais chique. Bem, vamos então agora passar à próxima peça. Eu vou ver se experimento este casaco, que é da La também. Ai, adoro. Adoro as mangas já. Já adoro as mangas. Porque acabam assim, tipo, à boca de cino. Eles não são molas, são tipo ímã, estes botões. São um bocado estranho. Não lembro de ter encomendado este casaco. Imaginem, ele é assim. É um formato de camisa. As mangas são à boca de sino e eu adoro os detalhes. O tecido é ótimo. Pois, ele é 100% algodão. Bem, adoro que seja assim toda a direita e depois tenha. O meu querido, melhor amigo, cinto... Para afinar aqui toda a cintura, porque fica logo diferente, eu não sei como é que as pessoas que não usam um cinto fazem, porque isto faz. Olha, o meu até dá duas voltas, se calhar até vou dar duas voltas, é capaz de ficar giro. Será que não é suposto usar assim? <risos> estou sempre a inventar, não é? Mas fica assim, e ainda tem aqui bolsos de lado, mas como eu estou com isto tudo justinho, não dá para usar os bolsos, A ver. Fica assim, gosto, gosto, gosto, atrás fica assim, muito giro este formato, ameladinho, já sei qual é este, este é da Camila Coelho, como sabem, sou muito fã da Camila, meu Deus, o que é isto? Eu adoro este, esta camisola de gola alta tem todo este bling bling, eu tirei as argolas para não ficar demasiada informação mas eu simplesmente amei eu queria que vocês conseguissem perceber melhor a perceber este bling bling eu não lembro todo de todo terem ter encomendado este, mas aparentemente é um top Tadã! Mais um top. Uh, este também é body. A única coisa chata disto é que é um body que tem que se vestir, e, efetivamente, tive que tirar as calças para vestir o body porque não tem botões naquela parte de baixo. Então é muito chato. Mas ele é lindo, uh, ele é muito sexy. Estas as costas assim. Está além das costas assim, depois aqui é bastante cavado na lateral. Eu amei as lentejoulas, os pormenores, o facto da gola ser assim, segurar eu definitivamente que usaria isto para um jantar romântico com o meu Gui. Ele é muito giro, provavelmente usaria com umas calças pretas, assim mais justas e à boca de sino. Este também é assim em pele, os botões também são de mola. Ele é assim mais curtinho assim aqui, um bocado mais descontraído, mas eu gosto muito porque ele é assim todo soltinho assim aqui, é todo assim em pele, também é da L'Academy. E fica mais ou menos este género pronto, é assim mais descontraído, mais peça de dia-a-dia -dia. <risos> não sei porque é quase isto, mas pronto estas calças já sei que toda a gente vai perguntar são da Zara, são umas mamo jeans e dá bem com tudo por isso é que eu usei para fazer este, este vídeo agora faz a calar temos três peças Uau! Wow, umas calças! Já não sabia, olhem. Vou experimentar estas calças aqui. Esperem, Temos estas calças, depois temos ainda... Ah! Estas também são calças. Devia ter experimentado estas calças com outras coisas. Também são lindas, são pretas. E em baixo são daquelas que também apertam, estão a perceber? Vou experimentar. E por último, mas não menos importante, temos este vestido, este é um vestido da NBD também, que é um blazer ao mesmo tempo. Bem, mais um vestido lindo, mas eu tenho um problema com estes decotes, eu não, eu não sei se sou capaz de sair assim, tenho de arranjar aqui uma solução para estes vestidos assim mais decotados, porque sinto que a qualquer momento vou ficar com alguma coisa que não quero de fora, portanto eu não tenho ombros e isto assenta-me super bem nos ombros mas aqui na parte do decote sinto-me demasiado exposta. então tenho que arranjar aqui uma alternativa mas ele é muito giro não é muito comprido é um vestido muito elegante e lá está, como eu não tenho ombros faz aqui estes buracos assim de lado a ver? não sei se me consigo explicar bem mas já tenho alguns vestidos que fico sempre um bocado complexada com... Com os decotes assim de frente fica bem, mas depois ao vivo não posso andar assim, vamos ver, ela senta super bem até atrás, cai todo direitinho, favorece imenso, mas depois, eu estou-me a ver ali no espelho, estou quase a ver o que se passa aqui debaixo. calhar tenho que mandar apertar ou assim para ficar melhor, mas ele é mesmo mesmo giro, com sapatos rasos ou altos. Tenho que arranjar uma solução para aqui. E pronto, fico um bocado triste porque eu queria usar isto, mas não posso. Tenho que mandar apertar. Se eu apertar aqui, isto já fica usável. Estão a ver? Precisava de um ponto aqui, alguros, para que isto fique como deve ser. Agora, estas calças. Eu gostei imenso da forma como ficam aqui. Elas são tipo algodão. Assim, grossas. São boas. Não são daquelas que se põem e é um tecido tipo mau. Não, elas efetivamente têm um tecido ótimo. Não são nada rascas, são ótimas. Atrás ficam assim, têm estes bolsos uh, que só são uma risquinha. Aqui elas são pliçadas, portanto faz aquele efeito assim aqui mais balão. Tem estes bolsos aqui. Uh, eu pus com este top só para ver mais ou menos como é que fica. Não é o que fica melhor aqui, mas é um top que não tem muitos pormenores, que é para dar mais destaque às calças. E elas são muito giras eu só não adoro aqui embaixo o facto de... Elas são destas que são presas aqui, estão a ver? Nesta zona. Uh, e não tem onde fixar a presilha, portanto é um bocado inútil e isto assim fica feio. Portanto, tenho que arranjar uma maneira de elas embaixo ficarem presas no sítio certo e com a presilha sem ficar com estes abanos todos que eu não amo. Mas elas são muito giras e são da... De... Lovers and Friends. A Lovers and Friends também tem coisas de ótima qualidade. Eu gosto imenso da marca uh, e recomendo muito, uh, porque, efetivamente, a qualidade dos produtos é ótima. Pronto, estas calças também estão apresentadas. E vamos para as últimas, que são estas assim mais justinhas, que eu adoro. Tcharam! E estas, vou tirar esta, esta daqui está a fazer... Pronto. Estas são as calças, são super confortáveis. Não há uma descrição para estas calças, elas são mesmo muito confortáveis, são um algodão super macio uh, e ficam muito bem. Porque depois tem aqui estas costuras que eu acho que ajuda sempre uh, a alongar mais as pernas e a definir aqui... Um, Pronto, a definir um, uma linha Mesmo que nós não sejamos todas cheias de curvas Eu acredito mesmo que esta costura aqui no meio Ajuda-nos a acentuar e a afinar ainda mais E a dar um, um toque mais feminino Do que se fossem todas lisas Acho que se, se fossem todas lisas iam criar um volume extra Portanto, eu gosto imenso Eu pus com este top com que estava há bocado Mas também com, este, com esta camisa barra casaco que eu experimentei Para fazer assim um look mais rock and roll. Mas gosto imenso porque dá uma afina dela aqui, fica muito bem. Atrás tem o telefone, mas pronto, fica assim. Eu amei estas calças, fica super giro. E pronto, malta, chegámos ao final do meu primeiro mega haul. Este haul é todo da Revolve. Vou deixar os links aqui na caixa de descrição para que vocês possam ver tudo melhor. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se quiserem mais hauls deste género, deixem ficar nos comentários para eu voltar com mais hauls assim. Um grande beijinho a todos e não se esqueçam de fazer like se o canal e voltamos no próximo vídeo. Beijinhos, claro que volto no próximo vídeo, haveria de voltar quando?